meu nome é Davi, e esse é o Diários no TDAH. É... Hoje eu até vou fazer um vídeo sobre outro tema, mas eu achei relevante fazer sobre esse. Eu falei em alguns vídeos, bem por alto, que estou tratando uma depressão. É... E hoje, por mais que eu esteja tomando um medicamento, que é a priona, eu tive uma recaída. Então, eu decidi falar um pouco sobre isso e um pouco sobre como acontecem essas recaídas. Eu comecei a entrar em depressão meados do ano passado. E essa depressão tem um vínculo muito forte com o fato de eu ter déficit de atenção. A razão principal de eu ter entrado em depressão é que... Eu sou uma pessoa que tem muitos projetos, tá? eu, eu tenho muitos projetos, inclusive, grandes. E quando eu fiz 30 anos, eu percebi que eu não tinha feito nada de nenhum, praticamente. O meu principal é uma empresa que eu estou tentando fundar, que ela tem 8 anos que eu estou querendo fundar. E nesses 8 anos eu não fiz nada para andar com ela. Agora atualmente eu estou começando a tentar fazer. Eu cheguei a rascar algumas ideias, conceitos, mas... E não foi porque tinha obstáculos, é porque eu não andei. De uns anos para cá, eu decidi que ela seria uma empresa de jogos. Nesse período, eu fiz pelo menos três projetos principais de jogos. Eu convoquei pessoas para se juntar à empresa e eu abandonei esses projetos logo no começo. Eu não cheguei a fazer 10, 15% da maioria deles. Fiz alguma coisa, fiz um protótipo, meio protótipo muitas vezes, e larguei. E um desses que eu larguei, comecei a ver que as pessoas simplesmente foram desistindo. Isso é lógico. Se eu sou o fundador, o idealizador da, do, do projeto e eu não estou andando com ele, como eu posso esperar que os outros se empolguem? E eu, no último que eu larguei, eu junto com essa percepção, e a gente sabe, né, quando você vai fazendo 30 anos, você começa a refletir muito sobre o que você fez na vida. E eu percebi que eu não tinha realizado nada do que eu queria. Algumas pessoas que me conhecem, Pode até tentar falar, ah, você conseguiu um emprego no um senso público, você passou na faculdade, mas é um pouquinho mais complicado que isso. Eu até explico isso com mais detalhes mais pra frente. Bem, depois que eu entrei em depressão, eu percebi que eu tinha que fazer uma coisa que me desse sensação de fechamento. Decidi fazer um jogo bem simples. E como eu escrevo, eu decidi que esse jogo seria poético sobre o que eu estava sentindo. Sobre depressão, sobre estagnação. Eu estou mais de seis meses fazendo esse jogo. É um jogo que eu tenho consciência que a maioria das pessoas terminaria no máximo em um mês. Isso se você for iniciante. Pelo menos a parte que eu deveria fazer, a parte de programação, a parte de consertamento. e não estou demorando sete meses porque ah, é difícil. Eu tô é porque, por exemplo, eu ontem fiz umas duas horas do jogo, mas depois ficar duas semanas sem tocar nele. E muitas vezes eu dou esse intervalo de uma semana, um mês, e, e nisso já se passou mais de meio ano. Então essas coisas vão te puxando. E quando você tem depressão, você começa a tomar antidepressivo, e ele é fundamental enquanto você ainda não resolver a chave do problema, você testa beleza, mas às vezes você pode ter uma recaída, e desde sexta-feira passada eu comecei a sentir essa recaída se aproximando, porque você sente, você começa a sentir um desânimo indo lentamente para a sua direção. E se você não fizer nada para tentar impedir, você tem uma recaída. Hoje eu acordei bem desanimado, eu acordei triste. Acordei drenado. eu fiquei sem vontade de fazer, comecei a ficar sem vontade de fazer nada. Até a coisa mais básica que eu faço quando esse menino estou sem vontade de fazer nada, é que esse menino fica navegando na internet. Eu comecei a ficar sem vontade de fazer. A única coisa que eu senti vontade de fazer foi deitar ali na cama e, e sentir vontade de chorar. Então eu pensei, eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque esse é o intuito desse canal. Esse, desse canal é é eu passar o que eu sinto como portador de déficit de tensão e hiperatividade pra vocês, para vocês entenderem o que a gente sente, a gente sente como a gente funciona eu acho que essa é uma maneira muito eficiente da gente passar isso e eu levantei, tomei um banho, isso ajuda você a ganhar um pouco de ânimo e eu vim gravar e assim, é basicamente isso, eu quis só passar um pouco esse lado é muito comum quem tem dessa atenção ter tendência em depressão e é mais comum ainda você entrar em depressão devido às mesmas razões que eu entrei. Estagnação. Você não está fazendo as coisas que você quer. Você não está conseguindo andar com a sua vida, você está parado. Existem muitos outros casos. Casos de pessoas que não conseguem sair de uma casa de favor, por exemplo, e pessoas que não conseguem manter nenhum emprego. Eu tive sorte de conseguir passar no emprego de concurso público. Eu tenho noção que eu não conseguiria manter um emprego se não fosse por isso. Mais à frente eu farei outros vídeos falando sobre a depressão. Mas esse é só um que eu precisava fazer hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de é, curtir se vocês tenham gostado. Comentar suas opiniões. É, compartilhar. Isso ajuda o canal. E se inscrever, caso vocês querem continuar acompanhando dia a dia de alguém que tenha déficit de atenção. Obrigado.